Você quer se divertir com a família toda e com os amigos? Então aqui vai uma ótima sugestão de passeio. Conheça Indaiatuba. Passeio dia 26 de março com saída em frente à Rádio Brasil incluso no passeio Café Colonial no Casarão visita a propriedade de agricultura familiar e orgânica no sítio Buscapé visita Ponto Verde que é o mercado da agricultura familiar local onde tem muitas frutas verduras, legumes, mel, embutidos e derivados. Almoço no restaurante Chácaras de Minas com sobremesa e bebida inclusa. City Tour pelo centro histórico de Indaiatuba e muito mais. Mais informações pelo WhatsApp 19 997825056.